Zack Snyder, para os cegos a visão, para o surdo a poesia, para os famintos o pão e para mim o diabo. Há algumas semanas, especificamente em fevereiro, foi postado um teaser dizendo que daqui a três dias teremos um trailer do Liga da Justiça Snyder Cut. Eu sei que quando esse vídeo for postado, o filme já deve ter saído. E eu dou o meu cu se for um filme ruim. Mas o meu intuito aqui é relatar a pior decisão que eu tomei naquele mês. Que foi tentar recriar isso nisso. agora quando Eu via sendo o Superman com o traje preto. Meu amigo, me arrepiei todo, Henry Cavill, você é o homem perfeito, é o homem, o, o, E logo eu fiz um paralelo com o que eu sei do filme da Liga da Justiça que era pra ser lançado em 2017, que teria o Superman com o traje preto, os pesadelos do Batman e o Flash voltando no tempo, e o Darkseid. Eu sou o Darkseid. E eu na minha ingenuidade crônica, pensei por que não fazer um vídeo do Superman do mal, e foi aí que a desgraça começou. E lá vamos então eu fui lá, abri o programa de animação, criei o projeto, tal, tal, tal, tal, tal. Mas começou o primeiro problema. Eu não tinha a Sprite do Superman com o traje preto. Mas de boa, porque é só procurar no site de Sprite. Só que como nada dá certo na minha vida, só tinha umas Sprites zoadas lá. Então o Jânio que vos fala, resolveu dar um reculer no Superman que tinha pra poder dar uma enganada. Dizendo que aquele era o Superman do traje preto, sendo que era só o Superman normal. E pronto, eu tinha meu Superman com traje preto, com uma qualidade duvidosa. Pasme, eu descobri quando eu fui postar o vídeo que o Lamito o Cachaceiro desgraçado um engraçado mau caráter, que não fica online no grupo, disse que tinha um superman maravilhoso, bonito, feito por deus e ele não falou nada, mas eu também sou um macaco, que não contei que eu tava fazendo animação, fui contar que eu já tinha acabado ela então eu sofri à toa e aquela spread era 500 vezes melhor que a minha, filho da mas voltando pra fevereiro, eu queria fazer uma narrativa coesa, com uma história que depois tendessem os diálogos então eu pensei em colocar uma cena do dark side, mostrando ele com a equação anti vida, controlando o super, que é assim que ele faz parecer do mal e uma cena final com o batman aparecendo com um traje de Kryptonita embutido aonde ele conseguiu isso eu não sei mas eu precisava de um toque final e logo quando eu vi o trailer eu lembrei da cena da morte em Supernatural, quando mostra os quatro cavaleiros do apocalipse e aquela música era perfeita pra essa ocasião Então eu tinha a faca e o queijo na mão pra fazer uma animação foda. Uma música boa, umas sprites que são usáveis, o meu conhecimento sobre cenas e a ideia que ninguém tinha feito ainda. No entanto, o que eu acho que me complicou de vez foi o prazo que eu tinha, que era de 3 dias, que era o tempo que ia sair o trailer. Eu queria sair no dia que saísse o trailer pra eu pegar o hype. Só que eu já tava no dia 2, porque eu vi o primeiro trailer no dia 3, então, né? Então eu fui no 12 fazer o storyboard, que não ficou as mil maravilhas, mas eu precisava de alguma coisa pra me guiar nessa né? minha, minha mente, mente de macaco. macaco. Então tá certo. Certo, já tenho tudo pronto, é só fazer a animação, né? Então aqui começou a speedrun pra eu fazer essa animação antes de sair o trailer. Até aí de boa, tava acontecendo tudo conforme tava no papel. Eu queria fazer umas coisas bem dark no estilo Snyder, que é umas cenas com câmera lenta, com tudo mais escuro, umas coisas mais sombrias, uma coisa mais adulta. Só que não do jeito merda que eu fiz, do jeito bom que ele faz. E aqui chegamos no meu primeiro erro, essa tela verde, essa desgraça de tela verde. Essa cena específica na minha cabeça era o Superman com os fogo atrás, com tudo pegando fogo, pessoas morrendo. E eu achei que fazer na edição seria melhor do que fazer no anime. E ficou assim, ficou muito melhor. E depois eu mostro melhor isso. Então beleza, já tinha terminado as três primeiras cenas. Aí o meu segundo erro que foi essa cena de sequência do cara andando que na minha cabeça era pra ser uma calmaria antes da tempestade. O famoso olho do furacão. Coisa que se tornou um brother andando por um lugar que facilmente seria a esquina da minha casa. Mas que... Um monte de bicho. Galo. Por que tem um galo aqui, mano? Essa cena toda era pra mostrar que os caras tinham uma base de resistência. Que era pra ser uma coisa contra o Superman. Igual como a gente viu no Batman vs Superman. Que eles estariam lá vivendo tranquilamente. Cuidando suas vidas quando o Superman apareceria e varreria o chão. Com eles violentamente, sequencialmente e brutalmente. E aí mais um erro que é. Eu não ter conseguido retratar a violência tão perfeitamente. E é claro que não pode ter cenas violentas no YouTube. Mas eu queria tentar fazer algo no mínimo impactante. Porque esse é o intuito, cara mostrar a violência gratuita, o famoso massa velho E aí é foda, porque mostrar violência em sprite é quase um pouco que impossível se tu não tiver as coisas já prontas. Mas eu tentei, eu juro que eu tentei. A cena do foi triste, eu queria fazer uma coisa tipo isso. Mas eu achei que ia conseguir fazer essa cena sem nunca ter tentado antes. Não? Consegui? Consegui, mano. Consegui. Já por fim a aparição do Batman, que era pra ser uma coisa mais stealth, mais no escondido, nas sombras mostrando que a armadura dele tinha kryptonita, coisa que ficou na média mas era pra ser o plot twist. E com a animação terminada eu fui fazer a thumb e editar o vídeo. E é aí que começou a parte complicada. E o esquema era deixar tudo preto, o mais descolorido possível e colocar os sons. E eu descobri que tinha um jeito muito mais fácil de ter feito isso e eu fiz de uma maneira ruim. E o que foi mais difícil de achar foi o áudio do raio laser do Superman, que eu não achava em lugar nenhum. De tanto procurar eu acabei parando nesse vídeo aqui que fala por si próprio. E aquela cena miserável da tela verde que era pra ser foda e ficou uma desgraça aqui. Então eu fui abrir o Animate e refiz essa cena usando os efeitos práticos. E olha só, temos uma diferença gigantesca que ficou bem melhor assim do que feito no programa. Diga não ao CGI. Agora outro problema, o Vegas. Que erroneamente eu achei que o Vegas 15 ia rodar de boa no meu computador. e assim. Uhum. Então eu resolvi fazer no 12. E adivinha só... Não abre arquivo do 15 no 12 Então que maravilha eu tive que refazer Esse que eu já tinha feito no Vegas 15 no 12 Porque não tinha compatibilidade entre os arquivos E eu já tava no dia que era a proposta eu já tinha me atrasado tanto que eu tava no dia E faltava tipo algumas horas pra sair o trailer Mas eu não aguentava mais porque eu tava com uma dor de cabeça Não sei o que foi aconteceu. Eu comi alguma coisa estranha que me deixou que nem quando a gente tá com náusea no Minecraft e com efeito de slowness Que a gente fica pesado, a gente quer dormir, a gente que não quer saber das coisas Então eu dormi, não consegui editar o vídeo Já tinha saído o trailer do Snyder Mas isso não me afetou porque eu pensei não Beleza, o pessoal vai ver o trailer e o hype dela vai durar até amanhã eu posto de manhã ou hoje de noite Acabei dormindo de novo, na verdade e eu, e eu não tive nem reação ao trailer Porque a minha alma não estava mais no meu corpo ela tinha, ela tinha ido embora com tanto sofrimento Que eu passei E aqui mais duas surpresas A primeira, quando eu fui postar o vídeo eu tinha esquecido de salvar o arquivo da Thumb Então eu não tinha ela, não tinha exportado ela só fiz e fechei o programa Porque eu tava demente já E a segunda caralha da música Tinha direito autoral e eu tive que ir lá no programa Editar o som e render a mais uma vez coisa que já tinha demorado uma hora da última vez e a música que na minha opinião salvava o vídeo agora ficou toda cagada porque alterei o tom dela para mais fino para não pegar direito autoral mas enfim eu postei o vídeo e não atendeu todas as minhas expectativas de desempenho e eu não acho que essa foi minha pior animação eu acho que ela foi minha pior animação atual não de todas e o que eu sacrifiquei nesses três dias por ela a minha alma o meu tempo e por fim a minha sanidade